Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre e eu estou de volta com mais um episódio do nosso gameplay de Horizon Forbidden West, que nós recebemos aí em antecipado da galera do Playstation do BR, que eu agradeço demais aí de coração. Pela confiança no nosso trabalho e ter disponibilizado esse jogo delicioso pra gente aqui Pra trazer conteúdo antecipado pra vocês também, adiantar muita coisa Bora lá pessoal, no episódio 1 vocês viram que o barato ficou louco aí Muitas informações jogadas em nós, entendeu? Muitos mistérios pra gente poder descobrir E chegou o momento da gente continuar essa jornada aqui, cara Com gráficos espetaculares pra gente poder conferir E como eu tinha comentado no outro vídeo, na primeira, no primeiro episódio, né? A gente jogou no modo fidelidade, pessoal. Agora eu vou fazer uma pequena troca aqui pra nós. Eu vou jogar esse episódio no modo desempenho pra gente poder sentir como é que vai ser em termos até mesmo de resolução. A gente vê aqui que a nitidez ela perde um pouquinho de nada, assim. Mas vamos ver agora com a fluidez total como é que esse negócio vai afetar aqui na nossa jogabilidade como um todo. Ó. Estamos aí com 60 frames. Simbora. Tô com um mau pressentimento. Eu te disse, parece estar do mesmo jeito. Não vou conseguir arranjar. Conseguiu? Conseguiu. Conseguiu. Alguma coisa foi do do alto do Eloy. Preciso chegar lá em cima de algum jeito. Nós vamos chegar lá. Uh, Escalhe até a base do ápice. Deixa eu ver um lugar melhor aqui. Será que isso aqui tem coisa? Tá amarelinho? Deixa eu ver. Ah. Mover a câmera. Talvez dê pra saltar aquela beirada ali. Qual beirada? Pera aí. Aqui deve dar pra escalar. Ah. Não, aqui não vai ter nada pra gente fazer. Ah, o jogo tava apontando ali pra mim. Ah, tá. Entendi, entendi. Vamos lá. Era no amarelinho mesmo, tava certo. É aqui, ó. Aí, ó. rodar esse jogo a 60 frames, meus amigos, que diferença A fluidez desse jogo assim, mano, a 60 frames é, é incrível, na moral E continua bonito, né pessoal, depois comentem aí no, na seção de comentários, né é, Vocês que assistiram o primeiro episódio estão agora assistindo o segundo O que, que vocês acharam, mano? Dá muita diferença pra vocês em termos de gráficos e tudo mais? Depois comentem aí pra gente Deixa eu passar pra cá Oh, sem tocar em nenhum dos controles para pular para trás enquanto estiver ah. suspensa. Ah. Ah, segure na direção desejada e aperte... Ah, boa, boa. Beleza. Nossa, tinha esses controles de pulo no primeiro? Eu não lembro. Ah, tá bom. L2 e aperte para lançar o gancho. Ué, eu tô, eu tô. apertando L2. Ah, tá Posso nossa. Puxar mais perto. É. Lá vamos nós? Mano, que da hora essas me essa mecânica do gancho. Deve possibilitar muita coisa no e nosso e gameplay. Agora, como atravesso até o ápice? Uh, ganchinho. Acho que consigo chegar lá. Uhum. Certo. Beleza. Oh, achei que o Silent estava me ajudando quando me deu essa lança. Mas pelo visto ele me enganou. Ela transmitia alguma coisa através do ápice. Ele salvou o Watts? Por que ele faria isso? Bom, se eu descobrir para onde ele transmitiu, vou poder rastreá-lo. Espero que o nódulo de transmissão lá em cima me ajude. Acho que não consigo continuar subindo por aqui. Vamos tentar pelo outro lado. Acho que não vai dar também, não, né? Deixa eu ver. Um painel entre aberto. Será que dá ah. pra subir por dentro? Nossa, achei que eu ia cair, mano Na moral, e o medo Um elevador? Vamos ver De acesso ativado. Mas que sorte! Executando configuração de manutenção. A estrutura toda está se abrindo. O que será que os caras já vão achar disso? Vixe, é a deusa falando com esse. Vejo que você finalmente entendeu. Sinceramente, fiquei surpreso com tanta demora para notar meu árduo. Você mexeu na lança para roubar o Hades? Como pode ser tão insano? Insano? Você tentou purgar Hades antes que o conhecimento dele fosse... extraído. O sinal misterioso que o despertou. Ou onde obter um daqueles backups da Gaia que você não consegue achar. Se Você sabia, por que não quis me dizer? Eu lidei com meus próprios problemas Nesses seis meses, Eloy A diferença é que Eu fiz progresso Então quando sua raiva do meu logro Inteiramente necessário passar Por que você não vem me achar Aqui no Oeste proibido E vem aprender tudo o que eu descobri Ah, eu vou sim, pode deixar É, bem. Com as coordenadas, a tarefa é fácil. Até para você. Que é isso, mano? Tô ofendendo ela aí, velho? Pô. As expressões estão muito boas mesmo, viu, cara? Se comparado ao primeiro, melhoraram bem as expressões sociais. Mas esses gráficos, hein, irmãos. Ror e o Marad precisam saber o que eu achei. Eloy. Você entrou nele e ele se transformou. Quase igual ao dia da batalha. Só posso ficar grato pelo dia tempestuoso. Poucos terão visto a torre mudar de meridiana. O que você descobriu? Hades. O perigo não parou por aqui. Foi pro oeste proibido. E preciso ir atrás dele. Entendo. Isso pode ser difícil tem motivo para o Oeste ser proibido. Uma tribo de guerreiros ferozes controla boa parte dele, os Tenex, e não permitem ninguém além da fronteira. Tendo dito isso, sob o rei Sol Avad, uma paz muito frágil foi negociada. E, de fato, a próxima embaixada acontecerá em um ou dois dias no limiar da nossa fronteira. Se você participar da reunião sob os auspícios dele, talvez os Tenex concedam um salvo conduto, em vez de caçá-la e atacá-la à primeira vista. Que ótimo. Tinha que ser. Mais matadores. Ah... O Rei Sol. elói É bom te ver. Você partiu tão apressada? Nunca tivemos uma chance de agradecer direito? Hum, podemos mostrar a lança pra Campia? Podemos! E também. Calado. É verdade. Temos presentes. O cerimonial geralmente pede um rito de oferenda no palácio, mas achei que preferiria algo menos formal. Venham, podem vir. A Avad, é muita gentileza, mas eu... Uffit, Vanasha... Vamos. Melhor entregar as coisas antes que ela fuja de novo. Isso é necessário. Oh, lançona que dá ótima, nice. Experimenta. São lindos. Em nome de todos os cidadãos do Solar, trago esses presentes como sinal de nossa eterna gratidão. Talvez você queira conversar com seus amigos. Venha falar comigo quando estiver pronta para ir. Ó, oh, da hora, mano. A biografia dos personagens no do diário. Preciso sua instalar lança. o controle principal na lança nova. Deve ter uma bancada por aqui que eu possa usar. O que é aqui mano? é uma estátua minha? Ah, é? Deve ser nova. Uma estátua da Eloy, mano. Da hora. Eu deveria me sentir lisonjeada pela estátua. Mas não me sinto bem. Meu trabalho não terminou. Tem mais alguns pontos ali pra gente poder ver. Deixa eu ver o mapa. É, por enquanto o mapa não se abriu totalmente, mas a gente já tem coisas aqui, por exemplo, no inventário. São as poções aqui, os recursos que a gente pode vender, equipamentos especiais, que é o lança-gancho. E tem espaço para muitos outros. Ah, habilidades, deixa eu ver. Eu tenho um ponto de habilidade para poder gastar, não é isso? Aumenta seu limite de concentração prolongando o, prolongando o uso. Ah, nice. Ó, emboscada guerreira, desbloquear novos combos, deixa eu ver. Tem que avançar na história para desbloquear isso daqui De emboscada Eu posso usar Posicione armadilhas mais rapidamente Kit de caça E depois aperte para posicionar Ah, tá Aumenta em 1.6 segundos, né? O negócio Menor... Deve ser, deve ser diminui, né? O tempo pra poder botar as armadilhas no chão Isso aqui é o que eu acabei de ver De sobrevivente Concedem mais cura E curam você mais rápido Hum, isso aqui é interessante, hein, velho Sempre gosto de investir em coisa de cura. Ataque silencioso causa mais dano, boa, porque tem inimigos que não morrem. Alguns mais fortes não morrem imediatamente, né? E a questão das máquinas. Sofra menos dano quando em montaria. Hum. Ao lado dela... Uh, somente alguns tipos de máquinas aceitam ser montadas. Tá, por enquanto, deixa eu colocar pra nós aqui, galera. Vamos lá. Beza, colocar em cura primeiro. Maior resistência a dano. Ele é pelo formato circular. Habilidades nesta categoria oferecem um aumento constante às suas habilidades básicas. Aprenda os reforços passivos várias vezes para aumentar os benefícios deles. Ah, eu posso, eu posso aprender mais esse daqui então. Ah lá, ó. Tem dois retângulozinhos ali, ó. Eu preenchi o primeiro. Eu posso preencher mais um e deve ter mais, será? Que da hora, mano. Legal, legal. Eles tinham comentado isso, na verdade. Até nos vídeos que a gente trouxe aqui falando um pouquinho sobre o jogo, né? Mostrando isso. Da hora, da hora. Cara, essa tela de missão aqui, hein, pessoal? Que coisa maravilhosa. Eles mexeram demais no HUD do jogo. Pra poder deixar ele mais bonito... É, melhor, né? Em termos, assim, de interface com o usuário Que somos os jogadores, nós jogadores e tal Nossa, tá muito legal Na moral Vamos só ver esses negócios aqui <risos> ali. É parte do Arauto da Morte que derrotamos Hum, do Arauto da Morte Essa máquina foi a última linha de defesa do Hades Ele arrastou o Orbe até aqui em cima E quase me matou, mas... Agora é só um monte de sucata. Acontece, né, Eloy? Vamos conversar com a galera aqui. Nobre rainha Nasad. Campeã abençoada. E também, o que se diz? Meu mais humilde obrigado, grande campeã. Por salvar a mim e minha mãe de pôr do sol. E por defender a cidade sagrada das forças da sombra. Eu, Eu falei bonitinho? direito? É isso mesmo. E também. E disponha. Campeã, você me ensina a atirar que nem caçador de máquinas? E também. Eu... Um dia. Preciso partir numa importante missão, príncipe. Pra salvar o mundo? Mais ou menos isso. Mas quando eu voltar, posso te dar algumas dicas. Seria uma honra. Nós lhe devemos a vida, campeã. E não esqueceremos... Que o sol guie seu caminho. Amém. Cuidado com os tirânicos, campeã! Ah, com os novos recursos que esse jogo vai oferecer aí. Eu quero ver os tirânicos. O escultor queria algo ainda maior o dobro do tamanho coberta de ouro e joias. Mas eu tinha certeza de que você não gostaria disso. Você estava certo. Sinto muito, Avad É bom ver você, mas eu não posso ficar Entendo Esperava que ficasse na cidade por um tempo No palácio Meridiana continua em perigo Mas é mais que isso Pra resolver o problema eu devo ir pro oeste Território, Tenecfi Pelo sol, os Tenecfi? Talvez Marad já tenha contado Mas depois de anos de violência Negociamos uma trégua Na esperança de paz duradoura A outra embaixada acontecerá em um ou dois dias Ah, mais suave Aparecendo os negócios de opções e tal Esses tais anos de violência São os ataques rubros? Ah, sim Meu assunto preferido Só perguntei porque preciso mesmo saber como já sabe, meu pai atacava as tribos vizinhas. Os Oceran, Banuki e Nora sofreram muito, resistindo como puderam. Só que ninguém lutou como os Tenecf. Eles atacaram nossa frente ocidental em Ocasia, nos varrendo das terras deles. Fazer com que falassem conosco de novo foi difícil. Tenso. Então, como fez com que eles voltassem a dialogar? Do mesmo jeito que fiz com você. Com presentes. <risos> eles gostam de tiaras? <risos> Preferem metal, especiarias e relíquias saqueadas na guerra. Nos encontramos com eles várias vezes. E os presentes aliviaram a tensão. Mas a próxima embaixada será a mais importante. O melhor sinal até agora de que os fiquem em paz duradoura de fato. Por que essa embaixada é tão especial? Tal como hoje é especial. por conta do convidado. Nossa delegação se encontrará com os nos portões de Ocásia. Entregaremos tesouro e devolverá um prisioneiro. Fachave. Um excelente soldado. Soldado? Não seria invasor? Ah, não. Não nesse caso. Fachave é meu primo, bem diferente de Reles e os outros. Ele se juntou à expedição ocidental, esperando conter certos excessos. Mas foi capturado durante uma defesa heróica de nossa base em Areias de Sinábrio. E está cativo desde então. Seu primo, Fashav, há quanto tempo ele é mantido prisioneiro? Cinco anos. Emissários Tenecfes juram que ele está bem Mas eu não sei A tribo é famosa pela brutalidade Como ele sobreviveu? Aguentou, né? Bom, eu saberei em breve Se eu encontrar antes de mim Diga a ele que o aguardo em Meridiana Que é o lugar dele Se eu puder, eu digo, claro E também parece feliz você o tirou de pôr do sol. Ele deve toda a felicidade a você. Está se tornando um ótimo rapaz. Será necessário para que possa herdar a coroa. A coroa não deveria ir para o seu filho primeiro? <risos> é, bom. Eu teria que me casar para ter filhos. <risos> Marad me enche de pretendentes da nobreza. Mas vejo que estou sempre tentando transformá-las em quem não são. Mas, enfim, nunca aspirei ao trono, nem quero ficar nele para sempre. Quando o Itamin for maior, eu espero abdicar. Livre da coroa. Talvez eu finalmente possa viajar o mundo. Quem sabe, talvez até acompanhá-la em uma das suas aventuras. Deve achar que é fácil. Preciso ir embora. Um momento, Eloy. Há algo que preciso perguntar. Desde que partiu, não pensei em mais nada. Não é o melhor momento. Mas terá que ser. Já foi embora uma vez. Não tenho como saber quando a verei de novo. Não quero parar você. Nem conter. Mas tenho que saber. Quando sua missão acabar, você voltará à Meridiana e ficará por tempo suficiente para passarmos um tempo E como? nos conhecermos direito, talvez ah, Oferecem escolhas emocionais Cabe a você a forma como ela expressa a própria personalidade Confrontar o desafio diretamente Percepção E uma resposta mais amável hum, não, não, não, não. Vamos, vamos ser Vamos ser racionais aqui nesse momento, Vamos lá Avad, essa situação exige uma outra perspectiva É uma ameaça não só pra Meridiana como pra outros lugares também Pra muitos inocentes O que houver entre nós não é importante Por agora, pelo menos Tem razão, estou me fazendo de idiota era para ser o rei, a exigir uma outra perspectiva Por favor, aceite minhas desculpas E meus votos de sucesso Adeus, Eloy Como sempre, você leva a nossa esperança Rapaz, esse cara tá chonadinho na né? Eloy, né, velho? Porra Vai Parece um mesmo. memorial também, né, mano? Quem não quem não fica chonadinho, né, Eloy? <risos> em honra daqueles que faleceram na Batalha do Pouso, muita gente valente defendeu esse lugar contra o Hades. Carcaças de máquinas são vestígios da Batalha do Pouso. Quase fomos derrotados pelas máquinas sob controle do Hades. Mas vencemos... Ali, uma bancada. Dá uma bancada pra mexer na lança, mas antes vamos trocar uma ideia aqui. O Fid, Vanasha, agradeço por estarem aqui. Eu não perderia, mesmo você abandonando a gente depois da batalha. Vanasha, para. Ela tá aqui agora, não tá? Por enquanto. Mas já percebi a cara dela. Ela deve ter algum compromisso. E não é em Meridiana. Você sabe que não foi porque eu quis, foi porque... Dorinha, por favor, não venha se justificar com a gente. Salvou nossos pescoços. Se precisa ir, vá. Com nossa bênção. Sempre. Na... Escarja da Sombra, tal, então, Escarja da Sombra. Já faz meses que estive em Pôr do Sol. Notícias dos Escarja da Sombra? <risos> Depois que você exterminou o eclipse, mal restaram quaisquer clérigos ou oficiais para aterrorizar o povinho. Avad ofereceu anistia a todos que foram forçados a servir à Sombra. Então os plebeus limparam a cidadela e entregaram de volta a ele. O solar foi unificado. Avad queria que Yufd assumisse o controle da guarnição lá, mas o capitão fofo aqui recusou. Dizem aí que ele queria ficar perto de mim aqui, em Meridiana. <risos> é pura bobagem, é claro. Sei, sei. Vambora. Bom, uh... eu sei. Eu sei, já vai Vá, suma daqui Sempre uma honra, campeã É sempre um prazer Mas por favor, caçadorinha Volte aqui um dia e nos conte mais de suas aventuras Se não posso criar problemas, pelo menos quero ouvir os seus Hum. é uma é personagem bom. da hora, né, mano? Bora Uh, modificar a lança, instale o controle principal e um novo módulo para permitir o acúmulo e a emissão de energia cinética em combate. Requer a habilidade explosão do, ressona do ressonador para usar, tá bom? Tá, colocamos. Só isso? Cutuca mesmo! Ok. Isso controle principal instalado. E algo novo para armazenar e liberar energia Um ressonador Deve ajudar em combate Beleza Fale com Marad Evolve Ó, <risos> ataques corpo a corpo São rápidos e podem retirar placas de armaduras De máquinas pequenas É... Corpo a corpo leve, aí tem uns pesados. Ataques poderosos, tá? seguro para carregar um ataque poderoso. Ah, né? esse aqui, ó, No caso. <risos> Senhor Jesus Cristo. Mas não se tivesse batido em alguém. Cadê o não... povo? Ataquei. Já chegou a hora? Ou você quer conversar mais com seus amigos? É melhor eu ir logo, e já que eu vou pro Oeste, devo precisar de um salvo-conduto dos Tenecfi, como disse. Onde exatamente essa embaixada vai acontecer? Vai ser além do vão, o cânion que marca a fronteira ocidental do solar. Você encontrará a fortaleza de Ocasia na divisa mais distante. A embaixada acontecerá logo além dos portões. É, uma longa marcha, uma quinzena a pé. Alguns dias de cavalgada e chegamos lá. Na verdade, talvez seja melhor dormir aqui essa noite E partir pela manhã É claro Eu providencio Ok Hum <susurra> <susurra> Vai à noite. E vai deixar todo mundo para trás. Ah, Eloy, sua danadinha. Hã? Ah. Ei, Eloy. Essa música é da hora, mano. Bora apreciar, galera. Isso faz cante. Ha. Nunca vi ninguém usar um desses como transporte. É assim que eu chego em Ocásia? Uh, sim, geralmente, mas não hoje. Uh, ainda não. E por que isso? É que o vão, o vale inteiro, tá infestado de máquinas. Eita Os bichinhos estão brigando lá embaixo ó. Sem lidar com máquinas Eu sei que sim, mas uh, tenho ordens expressas para não operar Até que o apito lá em minéria Deu sinal de que tá seguro Olha Eu não vim até aqui só para ficar parada esperando Eu mesma vou fazer esse bom de descer Se precisar Ora, mas aí Quem que estaria ele de volta? Tá, tá é Ló impaciente. Ah. Só que se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou. Pra você falar eu salvei o mundo, caramba. Me deixa descer. Pronto. Vejo fumaça, mas pouca atividade. A fumaça deve estar tá vindo de alguma coisa que as máquinas destruíram. Quanto ao silêncio, tem uma paralisação em vigor. Por causa de toda a confusão. Que tipo de máquina está causando o problema? Das ruins e muitas terras. O nome delas é Presa Brava. Presa Brava. O esquisito é que elas não são nativas do vão. Elas só apareceram assim. Nada. Ah, vocês não têm caçadores? Ah, oh, nós temos sim. Mas nenhum que queira peitar o Ovan. Cara, sinceramente, galera, olha esse jogo, irmão. Olha isso aqui, mano. Caraca, que visual, velho. Na moral. O chefe de minéria, ele é autoproclamado. A paralisação foi ideia dele. Bom, então, eu tô... Aqui, de passagem. Tô a caminho da embaixada. Você devia ter dito. Isso não vai acontecer tão cedo. Do que você tá falando? Ouviu isso? É a sua resposta. Quem é esse? Clérigo do Sol Cacho. Eu desci ele ontem, uma hora antes do problema com as máquinas começar. É um homem muito importante, segundo Aquela embaixada em Okância? Era para ele estar no comando. Ah, ótimo. Hum, deu ruim, então, alguma coisa. As transições Se não me de tela. Me obedecer, imediatamente o Rei Sol ficará sabendo da sua insolência. Graças a você, fui forçado a passar a noite tremendo numa barraca, exposto a ataque. Eu podia morrer. Eu não posso ter transporte, mas já essa, essa, o quê? Essa, essa nora, essa, essa selvagem? Sai, atrevida. Voades, é a Eloi. Erudito Voades. Eloi, sabe, a salvadora de Meridiana. Sério? Bom, isso diminui o insulto, eu acho. Né? Estou a caminho da embaixada em Ocasia. Até onde sei você também. É. Não com esse vale infestado. E então Araman proclamou os clérigos do sol, muito preciosos e dignos de proteção, viu? Escritura. Eu seguirei para Alcásia quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo. Nem um segundo antes. Beleza. Aliás, o capitão é meu amigo. Onde está o Erend? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que em recitar. Voades. Erudito Voades. Erudito. Voades mandou Erend e a outra vanguarda ao nascer do sol para limpar o caminho. E assim a aurora. Ei. Ei. Shhh. Sigo vale, então? É, iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas. Começa de lá. Ok. Eu soube de uma paralisação. Onde dá pra melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de te deixaria usar a bancada dele. Quanto aos presa bravas, talvez seja útil fazer umas flechas ácidas. Dá pra furar os cilindros e derrubá-los rapidinho. Obrigada. Boa. Vou achar o Eren de... trazê-lo de volta. Ei! Aonde pensa que vai? Ah, até o alto do morro? Ficar em segurança? Não. O operador tem ordens expressas. Nenhum passageiro até soar em o apito. É isso aí! É bom começar a girar. <risos> Ora. Ora. Joruf, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já. Vou achar o Erend e ajudar a liberar o caminho. Mas depois disso, chega de desculpas. Cássia, Embaixada. Se assim for a vontade do Sol. E vai ser em mim. a Eloy, ela tá mais Sabe? Como é que Preciso eu posso puxar a, a palavra? Mas seria bom ir antes para melhorar o meu arco. Meu amigo, que gráfico é esse, gente do céu? Caras, olha isso aqui, irmão. Meu Deus, é uma coisa, é um, é um cenário, uma ambientação mais linda do que a outra, velho. Na moral, Bom, aqui tem o local dos cavadores desconhecidos e o último local que o Errand foi visto. Mano, a voz desse erudito ali, ó, é a voz do Gandalf, velho. Que da hora. É o mesmo dublador do Gandalf dos Anéis. Opa, peguei tudo, peguei, né? Uh, pequeno rolo de pergaminho com selo oficial uh, Tá bom Ok, simbora Eu tenho que lembrar de, de utilizar esse Ué, Eloy, que é isso? Gostou de ficar catando aí? Foi? Ih, galera, acho que bugou, hein? Ó. Oh. Oxi! Não é que bugou mesmo? Sai, Eloy! Oh, bugou! <risos> tá bom, né? Nossa senhora, esse load de flash aí, hein, mano. Vamos pegar de novo os itens. Vou começar por aqui ver se vai bugar de novo. Não, não bugou não. Que coisa, hein, mano? Deu uma bugadinha ali de leve. Nossa, que gráfico, irmão. Que gráfico. Eu tenho que lembrar de ficar utilizando esse treco, velho. Pra poder ver se tem itens nos arredores e tal. Porque eu tô utilizando o modo explorador. Então não vou ficar vendo tudo aparecendo no mapa pra mim, igual eu utilizava no primeiro jogo. Ó, salvamento manual. Opa, deixa eu usar o salvamento manual. Eu vou criar pontos de salvamento aqui Pra depois eu utilizar de repente em live Alguma coisa do gênero assim Pra poder mostrar pra galera, pra vocês aí, meus queridos Pra gente poder fazer aquele acompanhamento ao próximo Ô, oh, porquinho, quanto tempo Pera aí, porquinho não aguento de... Mas é isso? Aham, mano, quanto tempo eu não te vejo, cara Que alegria Ai, ai, caraca eu vivia matando animais no, no, no primeiro, mano. Nesse aqui não vai ser diferente, né, velho? Pelo jeito. Deixa eu ver aqui. Ah, a gente enxerga do mesmo jeito, olha ó, lá. Ó. Aí dá pra poder marcar o alvo com R2, mesma coisa. Suporte de gancho, boa. Ah, a gente consegue o suporte. Da hora. Como é que tá aqui? Tô bem de negócio por enquanto. Nossa senhora. É, porquinho, só lamento, mano. Desculpa aí, mas. Estocando para caçada. Se for que nem no primeiro jogo, que a gente precisava de partes de animais assim e tal, poder construir certas coisas. Ih, meu amigo. Muitos animaizinhos vão morrer por aqui. Eita, já me viu? Acabou? Ah tá, não só acho. Opa. Hum. Sai daqui, maquineta. Chegar aqui Show <risos> Beleza Ah, eu tenho aquelas mochilinhas de viagem rápida eu devo ter que conseguir depois melhores ali Pra poder fazer viagem rápida eternamente Isso Isso aí Vem rastejando de pouquinho em pouquinho Opa Vem, vem, vem, vem Isso, garoto, Isso aí, assim que eu gosto. Tem coisa aqui. Mais um peganinho política dos Lambisol. Lambesol, Lambesol. Espaço aqui. Vai pro depósito. O depósito? Ah, é verdade. Aparece o um número de frutinhas acima ali, ó lá, ó. Ah, fica a quantidade. Nossa senhora, mano. Não, nossa, galera. Nossa senhora. Eu tô dando um caliu aqui agora, mano. Meu brother Liuzeira. O cara é fanático do modo foto e se influencia os demais. Tá vendo? Copa sua, Kalil. Nossa, olha é isso aqui, irmão. Que gráfico é esse? Ah... Personalizado. Tá. Hum... Fica muito Nossa, olha isso aqui, galera Velação cruzada Eu gostei do bri... eu gostei do Esse aqui, ó, vibrante Tá, vinheta Ah, um pequeno sombreamento ali Aí pra esconder interface E depois tirar fotinho Nossa, mano, o jogo por si só já é muito bonito, né, mano? Ó, dá pra tirar outras fotos só aqui. Isso. Lasca de verdrilho? Isso é novo pra mim. Uh -huh. Um recurso raro e valioso, encontrado em locais escondidos pelo mundo todo. Use-o para melhorar armas e trajes ou troque-o com mercadorias. Com mercadores específicos. Olha. É um novo tipo de loot. Vamos indo na direção onde está o Errand. Onde a, foi a última posição do errand, na é verdade. E aí a gente vai fazendo os, os vasculhetinhos que a gente precisa. Tem umas Acho que ali. consigo escalar o rochedo. Será que tem alguma coisa interessante lá em cima? Nossa, pegou por baixo ali, mano. Tá bom. Nossa, isso do, isso do foco é muito da hora, velho. Essas atribuições novas do foco, assim, para poder mostrar onde você consegue subir e tudo. Achei muito legal isso. Ó. para fazer tintas. Ah, será que a gente vai conseguir tingir as roupas e tal? Porque eu lembro que tinha jogos que dá pra gente poder fazer isso, né? Ele tingir as roupas e tal, mudar a cor delas. Ah, boa aqui. Ó, tem mais itens ali, ó. Ah, nossa. que da hora e uh, a, parada, a parada do, do errand é mais lá para baixo eu tô indo para outro lugar aqui é bom que a gente vê direitinho o que tem quais segredos a gente pode descobrir e tal Não. Hum, boa parabéns cara nossa senhora Sorte, ah, mas agora ferrou, não tem como eu escalar aqui não. Putz, cai tudo. Pelo menos não matou Eloy. Ainda. Que aqui ainda continua sem lugares pra eu poder descer, né? Nossa, velho, ferrou. Galera, aquela cabaninha vai ter que ficar Pra outra hora Se eu subir isso aqui tudo de novo Vai ser tenso Ah, fica pra outro momento, galera Essa cabaninha ali Pô, que sacanagem, velho Ó, tem um negócio mais próximo aqui, ó Vá a minéria, ah tá Isso é pra poder conseguir O um negócio oh. da armadura lá que eu preciso Deve ser minéria o Joruf disse que eu poderia melhorar meu arco lá Posso dar um jeito nos outros equipamentos também Ah, boa Melhorar equipamento é sempre bom, mano Dá pra guardar no depósito Uma máquina morta Deve ser um presa brava Será que foi o Erend? Nossa, olha a máquina, velho, que da hora. Logo mais eu devo topar com elas, olha lá. Ó. Não, que aqui é um chupim. Chupim. Isso também é muito engraçado, velho. Se eu achar o caldeirão certo, posso aprender a converter essa máquina. E peraí que o Chupim tá me vendo, velho. O Chupim. esse Chupim não parece aquele catador do primeiro jogo, velho. Acho que é catador. Ele tinha um canhão nas costas igualzinho, mano. Bom, aqui eu devo, aqui eu poder posso mergulhar, né? Ó, tem missões aqui, Devem coisas né? bravas. Vou ter que achar outra entrada Esse portão também tá fechado Preciso achar um que esteja aberto Não dá a volta, né? Vem aqui não Não é caralho, velho Não dá pra escalar, não? Não, pior que não vai dar pra subir mais aqui Vamos lá continuando dando a volta Minéria. Olá. Tem alguém aí? Não. Vou ter que achar outra entrada. É, eu vou ter que pular o um muro, né? que? Ai, Vai, quando não vou conseguir pular ali não. Ah, deu, boa Ah, jogo, sério, cara O jogo não me deixou pular, velho Ah lá, cara Nossa Essas paradas de parede invisível assim É tenso, né, cara? é uma das coisinhas assim que eu não gosto nesse tipo de jogo Ainda mais sendo um jogo de mundo aberto Que nem o Horizon assim, cara Eles deveriam permitir, entendeu? Isso aqui é coisa explosiva, né? Provavelmente com flecha de fogo Alguma coisa assim eu devo conseguir explodir esse treco Cara, eu vou ter que dar a volta Por um outro lugar Aqui não vai ter como mais Porque eu vou me afastar do local Ó, aqui tá a cidade. Aqui é uma, uma montanha gigantesca. Pode ser que tenha uma outra entrada ali do outro lado, velho. Nossa. Vamos ver. Pô, mas que sacanagem Esses o jogo não me deixar. Deve, deve ser o do outro lado, lá. Mas sacanagem o jogo não me deixa pular o um muro, velho. Ai, ah, é pedras, né? Ah, tá. Pedra já tem bastante. Eu quase não uso também. Ficar de olho, mano. Devem ter fechado os portões por causa dos presa bravas. Vou ter que achar outra entrada. Aqui embaixo, ó. Vamos ver. Forasteira chegando. É a salvadora? Ah. Quer entrar, salvadora? Bem-vinda à minéria, salvadora. Abre aí, gente. Ordens do Diorif. Não vou questionar. Era só ter pulado o murim, pô. <risos> Pela forja. Petra? Eloy, tá fazendo o quê aqui? Apeta, ah. mano. Enfim, apareceu um colírio pros olhos no lixão. É bom te ver também. E chegou na hora certa. Vem cá. Ah... Bah! A cervejaria é a única coisa com que dá pra contar aqui. É, eu soube. As máquinas, a paralisação... Aqueles são os defeitos mais recentes. Minéria sempre teve alguns pregos fora do lugar. Certo. O maior cabeça de preto deles, problema deles. Os presa bravas são um problema de todos. Ovent. Já ouviu falar dele? Sim. Essa é uma história que exige uma cerveja. pedra ah, pedra ah, Petra, Petra! Eu tô só de passagem. Vou pro oeste. Ah. Tem uma embaixada em Ocásia que precisa ser realizada e de lá... sigo em frente. Ah, claro. Rodas mais importantes. Cabelo de fogo. Legal te ver. Se tem que ir... Pedra. Mas, se quiser tomar uma gelada e dar umas risadas com uma velha amiga, pode aparecer aqui. Sei que sabe. Esse tal de Elvand parece encrenca. Talvez a Petra precise de ajuda. Mas isso pode esperar. E eu preciso achar a bancada para melhorar meu arco. É, vamos dar uma melhorada no arco. Depois a gente dá uns tapas na cara desse Elvond ali. A bancada tá ali. Se você quiser uma outra, mexer nesse seu equipamento. É a melhoria de armas... Disponíveis duas. Melhoria de traje, criação de armadilhas, de poções, melhoria da bolsa equipamentos especiais. Já criei. Ah, as melhorias de bolsa. Que nem a gente tinha no primeiro. Oh, a bolsa de recursos, oh, frutas medicinais, recursos de comida, comuns incomuns, raros e muito raros. Bolsa de bombas. O Java das flechas aqui Poder aumentar a quantidade das flechas, né? Experimentais avançadas e de marcação uh, De armadilhas Tá, hora E as bolsas de poções Nice E lá, olha lá Tem que matar bichinho, mano Se não matar bichinho, não tem jeito, ó Já matei uns javalizinho lá, ó Já consegui couro o suficiente Pra poder criar a bolsa de recursos Então Bora mandar ver nossa, e tem uma quantidade de bichos diferentes pra gente poder pegar agora também, né? Eu lembro que teve um vídeo que a gente fez falando sobre o game. Na época que eles estavam falando a respeito, anunciando ali as novidades e tal. Parece que vai ficar mais fácil da gente encontrar os animais que a gente quer procurar. Pra gente poder pegar esses recursos ali e criar as coisas, entendeu? Tá, criar as poções. Eu preciso de quê? Fruta medicinal e carne. Boa! Bom saber, mano. Bom saber, porque... É, cura mais vida instantaneamente, né, velho? Rápido, se precisar. Melhorias do traje. Deixa eu ver as das armas aqui, ó. Ah, o meu estilingue e o meu arco. Desbloqueio uma nova munição. Aumento os atributos de armas. Uai. Mudou. Também essas melhorias, hein? Ó, vai desbloquear um novo tipo de munição, que é a munição ácida, que o cara falou... Então a gente não tem que comprar novos arcos mais para poder ter acesso a outros tipos de munição? Será que vai ser só, só em, com base em upgrades? Não, a gente deve conseguir outros arcos sim, porque seria um arco em comum, entendeu? Que tem esse upgrade aqui. Eu devo conseguir outros também que vão vir já com essas munições desbloqueadas, entendi. Olha lá, flecha de caçador de ácido, beleza. E eu posso aumentar mais aqui ainda, ó. Os atributos, ó. Aqui eu já tenho um negócio de circulador. Tem um cabo entrelaçado. E eu posso aumentar mais aqui já a partir daqui, ó. Deixa eu só ver a armadura primeiro. O uh, que, que eu desbloqueei aqui? Não, só vou aumentar mesmo a questão do dano e o efeito do negócio de gelo, tá? Vamos para o traje. Da Eloy, vê o que melhora. Ah, tá. Eu tenho corpo a corpo, melhor. Impacto, melhor. Choque. Choque eu não tinha? Eu vou ter? Acho que não, né? Eu já tinha. E aumento uma, a minha resistência ácido ali também. Boa. Sai é tudo resistência. Ah, habilidades mais um. Regeneração de concentração, medicamento potente. Ah tá, esses são é os atributos que já tem, ó Aí com esse daqui aumenta um pouco mais no nível 2 E aqui... Ah, tá, tá bloqueado os sockets ali pra poder colocar os... as bobinas, né? Nesse último aqui, ele vai habilitar esses tecidos ali com mais um de concentração E vai ter um novo espaço para poder colocar mais alguma coisa Interessante, mano Mudaram um pouco, né? Uh, melhorar. Eu posso melhorar. Eu também. É, melhorar é o que eu tô fazendo aqui agora, Boris Criar trabalho? Ah, como sua Ah, entendi. Entendi. Criar trabalho é pra ele poder gerar pra mim nos menus. E eu ir lá procurar os itens, os atributos que eu preciso pra poder melhorar mais a armadura. Só que eu já tenho, entendeu? Placa resistente e tal. Da hora, mano. Aproveitar, já tô aqui, pô. E pronto, já tá aquela melhoradona boa na armadura também, ó. Tô com mais resistência a ataques corpo a corpo. A impactos, choque e ácido. Beleza. Tô com mais dois de regeneração de concentração. E mais um de medicamento potente. Boa. Interessante, hein, velho. Interessante. Armadilhas explosivas. Não vou mexer com isso agora. Deixa eu voltar no meu arco aqui. Ó, eu ainda posso melhorar ele aqui. Deixa eu ver. Aproveitar que eu já tô aqui, né, pessoal? Recursos a gente vai coletando ao longo do tempo. E aqui vai desbloquear o próximo nível dela. Vai desbloquear um espaço para poder colocar uma bobina. Nice. Uma <risos> <risos> Ó, uh, use munição que causa dano de ácido está disponível que no é seu bom. inventário. Andando os inimigos e descobrir ah, se são que vulneráveis é. a ácido. Ataca os inimigos com ácido para causar Como é que eu o estado de corrosão. Estado? Ah, ah tá. Até dando um contínuo um na armadura é. e na blindagem pra... e uh, fica vulnerável uh, uh, uh. a danos. Nem todo mundo nada em Atire flechas de ácido em cilindros de ácido para detoná-los e causar uma grande explosão elemental. Da hora. Isso deve ser útil. E estaremos. Agora é só achar o Eren e ajudá-lo a dar um jeito nos presa bravas. Você encontrará em todos os povoados e em outros locais pelo mundo Quando você ultrapassa a sua capacidade de carga Os itens excedentes serão enviados para o seu depósito Aqui você pode recuperar itens individualmente Ou reabastecer os seus recursos segurando o... Ah. Então é por isso que a Eloy estava falando né? o negócio Tipo, ah, vamos mandar para o depósito, tipo, tipo entendeu? Já, igual, por exemplo, essa frutinha medicinal aqui Já excedeu a quantidade, então tá indo tudo pro depósito Quando eu gastar, eu vou ter que achar essa caixeta E reabastecer os recursos Entendi então você deve ah, ter esperando você terminar. Ó, essa aqui é a loja Ué, mas e aí? Nada? Ó, missões, missões Várias missões secundárias eu vou fazer, mano Melhor do que... Vou trocar uma ideia só pra gente ver. O que houve com você? Aquela mina maldita foi o que houve comigo. Não vai ser o último acidente se o Ovand não parar de perfurar aqueles túneis. Que mina? A Nordeste de Minéria, Bem lá no final do rio. Avisei ao de que tínhamos que parar no primeiro desabamento. Mas. o Ovand deve ter ameaçado cortar nosso salário. Ou pior. Pode falar mais devagar e... e me explicar direitinho? Por que o Ovand está no comando? Essas minas não são dos Karja? Diga isso ao Ovand. Ele trouxe a mão de obra para abrir os túneis. É como se fossem dele. <risos> Fogo e cuspe. Ele acha. que somos dele também. Você disse que se feriu num desmoronamento. Sim! Há uns dias. Foi assim que eu machuquei essa perna. O Corvind e os outros estavam abrindo um veio novo enquanto eu examinava o um antigo. Logo depois da explosão deles, o túnel onde eu estava desabou. Talvez eu tivesse me esquivado se não estivesse sem dormir direito. O trabalho estava muito intenso e rápido. E você teme que o Corvind e os outros não tenham a mesma sorte se acontecer de novo? Uhum. Eu ia falar isso agora. Quem é Corvind? O nosso capataz. Ele é um dos melhores. Ele sabe resolver quando o trabalho está saindo do controle. Mas o Ovan? As demandas dele estão além do aceitável. O Corvind faz o possível para agradá-lo. Até assumiu a culpa por esse acidente, mesmo que o Ovan tenha exigido as horas extras. Parece ser um cara legal. É por isso que toleramos a jornada longa e as péssimas condições. Mas se a mina toda ficar instável, acho bem melhor enfrentar a ira do Oven do que morrer soterrado. Caralho, mano. Posso ver como tá sua equipe, se tiver na área. Eu ficaria muito grato. Obrigado. Ah, boa. Aí, ó. Missões nas profundezas, no nível 5. Tá, secundárias, principais, tarefas e trabalhos. E tem outros, nossa senhora, outros vários menus aqui, Jesus Cristo. Beleza. Trabalhos aqui é pra gente poder pegar os itens que a gente precisa lá pros recursos, né? Habilidades, vamos lá, deixa eu... Ataque tá silencioso causa mais dano Maquinista, deixa eu ver Não Aumentar o limite de concentração Prolongando o uso Opa, isso é interessante Show, vambora Vambora, vambora O cara tá bebindo, mano Ali, ó, vocês viram falando? Vamos pegar só mais uma missão Pra gente poder ir lá no Errant O que você quer, Ovant? Algum tipo de pagamento? Meu caro magistrado O senhor acha que eu estou à venda? Se é quiser voz? ouvir aquele apito, o senhor só precisa Fazer seus soldados removerem os presa bravas E assinar o decreto de concessão Admita Que outra escolha o senhor tem? Oi Salvadora, que auspicioso. Nós podemos conversar sobre uma questão importante para o solar? Pode ser. Depois. Muito bem. Vou esperar por você. Então, a própria Salvadora Surradora de Derval, estripadora de Hilles. Talvez. Ouvi muitas histórias sobre a sua beleza e seus feitos, minha feroz guerreira. Ovand Posseiro. Ao seu dispor, diga, o que a trouxe de seus tecidos e vinhos finos de Meridiana para este humilde assentamento? Sua salvadora atenção deve ser necessária em outro lugar. Vem por causa da embaixada e... A embaixada? Porque pela forja? Ah, rodas maiores para questões maiores, ou seja, você já deve estar indo. Depois que eu resolver os problemas locais que requerem minha salvadora atenção. Ah, os presa-bravas, é claro. Você tem que se livrar deles se quiser que a embaixada aconteça. Bom. Melhor cuidar disso, né? Então vai lá. Calminha aí. Você não parece ser um grande apoiador do magistrado. Bom... Eu me recuso a pisar em ovos com um burocrata engomadinho Enquanto meus companheiros são maltratados, intimidados, além de explorados Que nobreza sua Nobreza? Bah! Eu nasci com o um martelo nas mãos Não ganhei nada de mão beijada, nenhuma chance caiu do céu Tudo o que conquistei foi mérito só meu E onde está esse martelo agora? O uh, fardo da liderança me forçou a repousá-lo Uhum. Os caras já não arriscam nada. Enquanto exigem que bons Osaron apostem a vida lá fora. Alguém tinha que se erguer e dizer: basta. Você ordenou a paralisação? Sim, fui eu. Somos operários, não soldados. Até os caras já limparem a bagunça e nos darem o um acordo justo que merecemos, eu não vou arriscar vidas, Osaran. O acordo justo seria seu decreto de concessão. <risos> Não é meu decreto. É em nome de todos os bons operários Ociron desta terra, que fazem o trabalho pesado, enquanto só os caixa colhem os frutos. Tudo o que queremos é ter alguma parcela dessa prosperidade. Uma terra trabalhada pelo povo, para o povo. Certo. E de quanto seria essa sua parcela? Uma quantia apropriada por minhas contribuições a esta comunidade, é claro. Se Minéria é território Karja, por que o líder não é Karja? Quem indicou você? A sensibilidade do bom povo Osseron, é claro! Acha que os Karja conseguem tocar esse negócio todo? Ha! O magistrado mal consegue viajar de Ocasia pra cá sem perder alguns parafusos. Então você não tem autoridade nenhuma. As pessoas só te seguem porque você grita. Muito. Aquele que tem seguidores tem autoridade. Eu estou com Minéria desde o começo. Quer dizer, eu sou praticamente o fundador. E o seu bom povo sabe que eu sou indispensável para o sucesso. Você disse que fundou Minéria. Sei lá, eu duvido. Praticamente o fundador, eu disse. Só eu enxerguei potencial quando isso aqui era só umas barracas à sombra de Ocasia. Eu investi na mina, convenci alguns amigos da minha terra a fazer o mesmo, e cá estamos. Pode-se dizer que Minéria é o que é graças a mim. Ah, então você não tá só parado aqui e lucrando as custas dos outros? Negativo. Eu tenho algum retorno do meu investimento aqui a colar, mas a minha prioridade, como sempre foi desde o início, é zelar pelo bem-estar desses bons trabalhadores Ulceran. Safado. É muito pilantra. Onde fica o apito? Bem no meio da cidade, mas com a ameaça lá fora, eu não vou arriscar vidas Ulceran inocentes. Vou dar um jeito nos presas bravas E quando terminar, o vale voltará a ser seguro Se for o necessário Até lá, vou continuar zelando pela vida desses bons cidadãos Fique pronto pra sua hábito Os presas bravas Melhor eu ir ver aquele magistrado Carja. Aposto que ele tá na taverna Mano, vamos lá No último local que o Errant foi visto depois a gente volta aqui e termina de catar as missões secundárias, velho. Que... Olha, desafio. Que isso, mestre o quê? Mestre da arena. Oh, vamos ver, galera, isso aqui. Você queria falar comigo? Certo, você sabe melhor que ninguém que o mundo é um lugar muito perigoso. E não são somente máquinas. Me chama Dog. Essa aqui é a minha arena. Não tem lugar melhor pra praticar combate corpo a corpo no oeste proibido. Sabe... Eu fico imaginando quem venceria. Você, a salvadora de Meridiana, campeã do leste, ou... Atenas, Mestra do Oeste? Quem? Atenas, uma guerreira Tenecfi lendária, a Mestra dos Mestres. Dizem por aí que os Tenecfi têm arenas iguaizinhas a essa aqui. É assim que eles ficam tão poderosos, sabe? E apenas os melhores nas arenas têm a chance de treinar com Atenas. Então, pra achar a Atenas, devo procurar essas arenas, se eu tiver a chance? Não vai ser fácil conseguir isso. Os Tenekhphs estão divididos em três clãs. Três clãs, três capitais e três arenas. Acho que você teria que vencer em todas elas se quiser treinar com a Atenas. Isso hum. se os Tenekhphs não matarem você de cara. Mas isso é só uma fagulha ao vento. O que importa agora é que eu também tenho meus desafios pra testar você. Com quem eu lutaria, exatamente? Você? Bem, eu sei que você é a salvadora e tal, mas terá que vencer os outros antes de me enfrentar. Regras são regras. A gente só usa lâminas e flechas de treinamento, tá? Esse bando de bêbados iria se matar se fosse diferente. Só pode passar pelo portão com a lança e flechas de treinamento. Mas eu vou cuidar do seu equipamento, pode deixar. Então, o que me diz? Pronta pra treinar? Pode ser. Hum. Música pros meus ouvidos. Bora conferir essa arena, galera. Oh, arena de Minéria. As arenas testam suas habilidades em combates de curta distância contra outros oponentes humanos. Conclua todos os desafios contra outros combatentes para encarar o mestre da arena no final. A arena também permite que pratique duas habilidades corpo a corpo e um tutorial dedicado ou em uma sessão aberta de treino. Hum, nice. Tutoriais, desafios e treino Suas habilidades corpo a corpo e combos desbloqueados livremente Outros combatentes em um desafio contra o relógio Para encarar o mestre da arena no final E pratique suas habilidades corpo a corpo e combos desbloqueados Em tutoriais dedicados Nice, vamos ver isso aqui Ah, eu não posso fazer ainda Tá, isso aqui Tá bom Não há cronômetro eu Posso testar aqui o resto da minha vida um Negócio Ataques leves, pesados e ataques poderosos. Vamos ver como é que fica esse negócio aqui. Se eu concluo, aí eu vou passando para outro e por aí vai. Vamos ver aqui. Ataques leves são ágeis, mas fáceis de bloquear. Então aprenda a combiná-los com outros ataques. Tá. Conclua todos os desafios da arena na arena para desbloquear o desafio do mestre da arena. Ah, entendido. Explosão do ressonador aqui também, ó. Vamos fazer só para poder ver se a gente desbloqueia mais para baixo ali. Ataques <risos> <risos> pesados foram bloqueios e causam mais danos. Mas são lentos. Então seu adversário pode contra-atacar. Beleza, vamos lá. Desembucha logo. Não nada contar. Isso aí! Atacos poderosos destroem bloqueios e causam bastante dano aos adversários. Mas são lentos e te deixam vulnerável. Então use com muito cuidado. Tá. Ah, tá, não consigo ainda Guerreira Nora Ah, prenda a habil... ah, explosão ressonada na hora de habilidades Para desbloquear esse desafio Ah, entendi, eu tenho que ir desbloqueando as paradas Aqui é treino livre Não, beleza, depois a gente volta aqui então Com mais recursos E aí a gente faz mais aqui esses desafios Vamos lá Sai aqui no portão e lá no Errant Onde o Errant estava, né, pelo menos Nossa, que máquina é aquela? É fraca contra choque. Removível, reação em cadeia. Olha, com ácido. As presas são removíveis. Tem recurso de chave de melhoria. O corpo. Tá bom. Vamos pegar isso aqui. Preciso achar um campo. E para onde você vai? Ué. Nossa, mas é muito item, mano. O Zé Lutin fica doido. Pronta pra tudo agora. Vamos lá. Ficar chegando aqui na posição do Erin. Era uma armadilha? Ué. A área toda tá cheia delas. Ei! quê? Nunca tenho descanso. Espera aí, vou ver o que posso fazer. Atrair a máquina para as armadilhas. Matar, poder pegar os recursos, ué. Não dá pra tirar nenhum sem a bateria. que servem as armadilhas. Munição ácida resolveria num instante. Ué? Quem soltou o negócio em mim? Ah, foi ele mesmo, eu que não tinha visto. Enquanto dá Graças à forja você vê Armadilhas são úteis, mas Caçar máquinas é coisa de jovem Vem aqui Me deixa te agradecer direito Eu vejo uma caçadora experiente Demorou menos pra você matar os chupens Do que pra vanguarda matar um presa brava Então a vanguarda passou por aqui? É, foi agora há pouco Derrubaram a presa brava e foram pro sul. Mas os chupins apareceram para estripar a carcaça, como sempre. Daí, outro presa brava saiu correndo. Tô te dizendo, tá uma loucura aqui. Então a Vanguarda foi pro sul? Provavelmente. Esse vale inteirinho tá cheio deles. A Vanguarda tava decidida a se livrar deles. Entendi. Espera aí, Ruiva! Se você vai sair para caçar no vão, vai querer levar uma armadilheira. Opa! E não qualquer armadilheira. Uma que eu fiz, e de graça. A qualidade do trabalho parece boa. Pois é. Venho melhorando ela desde que saí de Minéria. Tem espaço pra isso aqui. E menos chance de... Bem... Acidentes. Aconteceu alguma coisa em Minéria? Mas pra alguém... Até já sei. Woven. Quando eu tinha uma loja na cidade, ele se interessou pelos meus produtos. Ficou insistindo no desconto do Ovant. Ele disse não, ele não gostou muito. Não posso provar, mas aquele nojento tacou fogo na minha oficina. Achei melhor manter a distância dele depois daquilo. O operador do bonde me disse que os presa bravas apareceram ontem. O que sabe sobre eles? Como anda o Carnet? No passado, eu e ele nos metemos em todo tipo de encrenca. Teve uma vez que. Alguma coisa sobre os Preza Bravas? Não. Como o Carney disse, eles apareceram e tocaram o caos. Para minha sorte, tenho você e a vanguarda surgindo de tempos em tempos para me salvar. Hum. Eu já vou indo. Obrigada pela armadilheira. Enquanto explode Preza Bravas, acho que vou dar um pulo lá nos campos de caça sabia que eles têm uma prova de armadilheira? Passa por lá se quiser experimentar. Talvez, quando tudo estiver sob controle. Então, Erinde foi pro sul. Meu foco pode me ajudar a achar as pegadas dele. Agora, tipo de armadilhas com a armadilheira. Ah, a mira, para posicionar para. nas suas próprias armadilhas. Tem um limite de quantas armadilhas podem ser colocadas e tá? O mesmo esquema do, do primeiro jogo, né? Aqui, ó. Armadilha de choque. Boa. O Que? Aqui. Aqui. Inimigos que ativarem armadilhas sofrerão dano de choque, além de acúmulo de choque, indicado por um ícone na cabeça deles. Tá. Quando o ícone de acúmulo encheu, os inimigos ficarão eletrocutados por um tempo limitado. Não podem se mover quando estiverem é, eletrocutados e ficam vulneráveis a ataques críticos corpo a corpo. Boa. Beleza. Vou usar o foco aqui ainda Só pegar não preciso mais me preocupar em ficar sem. sem dúvida não, viu Eloy Zé Lutinho aqui te ajuda, mano Isso é barulho de máquina, mano, que eu tô escutando Você tá é louco Que é isso aqui, mano? O ah. aparece aqui, mas eu não consigo ah. pegar? Eu, hein? Pegadas. Podência do e da vanguarda. Hum. Flechada na cabeça não com mais dano, hein? Achar um caldeirão, isso ele deve ser o presa brava que tá fugindo. É por cima aqui, né? Ah, eu tenho que matar com flecha, senão. Destroça o bichinho Opa Nossa eu tô eu estou cheio de pedra Ah tá Chegando na área que o bicho vai pegar, hein? Vou pegar esses itens de cura aqui. Dá pra pegar no depósito depois. Oh shit. Parece que alguém se meteu numa briga. Nossa, um monte de coisa. Ah, eu lembro dessa cena num trailer. Mais um derrubado! Isso aqui? É pra isso que foi forjado. Não tem que escrever. Sei. Suporte fazer patrulhas. Ah! Martelo, só porrada, Eloy. Parente, são é presa brava, né? Eita. Tem cilindros de ácido no dorso. Se acertá-los com flechas de ácido, deve gerar uma reação em cadeia. É exatamente isso que eu vou fazer. Mago bonito, vai, <risos> <risos> bicho teu bobina está disponível no seu inventário. Melhores suas armas para desbloquear espaços de bobina. Ah, tá. Essas são as bobinas que a gente pode colocar nos sockets. Tá. Calma aí, Aaron. Já tô indo. Vai pro depósito. Nossa, tem muito item de cura, mano. É tudo depósito. Poço de metal, boa. Bora lá trocar ideia com o cara. Ah, exigiu tudo de mim, como sempre. Bom, você fez o mais difícil. Eu só cuidei dos que sobraram. É muito sério? Isso? Ah, costelas, pra quê? Eu tô bem, tô bem. Tá legal. Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído. Qual é a história? Preciso que a embaixada aconteça. Pra eu ir pro oeste. Erend, o que eu fiz no ápice... E você também... Não deu fim à ameaça. Só a atrasou. Tenho que resolver isso. Sério? <risos> isso é ótimo. É, quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça, isso não é bom. Mas. Olha, seja qual for o inimigo, sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos. Erend, ah. preciso da embaixada já. Não dá tempo de você se curar. Uns dias de descanso, sei lá. Na verdade, você ferido ou não, o que eu preciso fazer? É melhor que eu faça sozinha. Sozinha? Então tá. Erend! É, eu odeio ter que interromper um romance, mas tô bem machucado aqui. Esfria brasa aí, já tô indo! Ah, isso tá ficando cada vez melhor. Olha, eu tô indo pra Ocásia pra me tratar. Se você quiser que essa embaixada aconteça, precisamos desse clérigo do sol, erudito Voades. Ah, eu o conheci. Vou me livrar dos presa-bravas no vale e mandar o Voades pra Alcásia. A gente se encontra lá. Acho que isso é tipo um adeus. Ah, perdão? Perdão, você... <risos> isso é novidade. Por que tá dizendo isso? Ah, não, esquece, é, não há nada. Parece ser importante. Tá bom, tá. Depois da batalha no ápice, quando você partiu, você se foi sem nenhum aperto de mão. Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy, e você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Hmm. Erend, olha. Me desculpa se foi difícil para você quando eu parti. E tá sendo difícil agora, mas. O que eu tenho feito. A vida na Terra corre perigo. E só eu posso salvá-la. Vida na Terra. É. Tudo vai morrer se eu não conseguir. Então me deixa ajudar. Não dá. Não tem máquinas pra enfrentar ou um vilão pra matar. O que eu devo fazer é... Eu nem sei explicar. Nem pra quem importa pra mim. Bom, Lossia, foi minha utilidade. Ok. Erend! É, Pela Forja! Essa <risos> é minha deixa. Talvez eu devesse com você pra Ocasio. Não, não. Precisam de você por aí. Lógico. A gente se vira sem você. Ele ficou chateado, mano. Libere o vão. Não gostei desse barulho. Nem eu. Vai ter que cuidar A gente te atrasaria. Nossa, mano, que barulho foi esse? Você tá doido aí? Nossa, eu nem me toquei que tinha isso daqui, velho. Pô. Ué. É, a gente pode ver que já tá rolando aquela parada que a gente tinha até comentado sobre num vídeo aí. Da ah, tá Eloy. Espaço. Mas o depósito tem. Da Eloy querer fazer os negócios tudo sozinha, não contar com a ajuda de ninguém. E tem um momento que ela vai perceber que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Que ela vai sim precisar de alguém. Nossa, mano, vamos só começar essa parte das explosões ali, ver o que, que tá rolando. Ó, tá sendo chupinho aí, ó, chupinheiro. Esse chupinho no cupim, mano. Eu explorar caldeirões, talvez aprenda A converter essas máquinas Ó, oh, não consigo pegar essa ali não, mano Ah, porquinho Tu vai fugir com muita Sorte, velho, por essas dessas máquinas Que estão aqui Vem cá, pinheiro. vai tomar uma lançada, vem cá Chega aí, mano Boa Não devia ter virado de costa, erra vazeda. Fogueira aqui. Eita, nós é a pedreira que o Thorles mencionou. Cheia de presa bravas. Não vai ser presa brava. Não. E o porto Cuidado! Ele vai tombar. Menos uma máquina. Isso não é presa brava, não. Ou melhor, é, mas ele está sem cilindro de ácido. Se ele pulou a armadilha nessa f fa... não! não vou desistir. Você tá doido, fi. Esse de fogo é bravo, hein? Ó, tem mais um lá Salvo. Forasteira, vem aqui. Vamos uh. conversar. Aguenta é aí, moça. Só lutear aqui. <risos> Bom, depois eu olho. Vamos lá. Não sei o que Manora faz aqui, mas considere-me grata. Tentamos resistir e esperar pela vanguarda, mas um daqueles presa-bravas atacou. Dali em diante, foi uma tremenda confusão. Tá todo mundo bem? Perdemos boas pessoas. Mas perderíamos toda a pedreira sem você. Eu só ouço o silêncio agora. Seus ouvidos deveriam estar tinindo ao som da pedreira. Mas o apito de minéria não vai tocar. Então temos que nos virar. Hmm? Por quê? Dependem do apito para trabalhar? Eu e minha equipe somos só engrenagens pequenas. Não posso erguer o martelo até o Ovand soar aquilo. Se trabalharmos sem ordem dele, somos banidos. E já sofremos bastante. O Ovand tem tanto poder assim? Ele tem dinheiro e contatos pra abafar nosso fogo pra sempre. Acho até que teríamos uma chance melhor com os presa bravas. Nossa, sacanagem, mano. O que anda fazendo com sua equipe? Devíamos cuidar da reivindicação do Ovand, extraindo pedras para o Mas a paralisação e os presa bravas interromperam. Nunca vi essas coisas malditas no vão antes. Pelo fogo da forja, de onde eles vieram? Eu não sei, mas quero saber. Eu já vou indo. Fiquem bem. Graças a você, isso pode se tornar possível hoje. Hum, esse Olvund ali, hein, mano? cara da Acho que a maioria bravas. Minério já pode voltar ao trabalho. Preciso dar as boas novas pro Owvans e pro Voades. Então a embaixada finalmente vai acontecer. Vamos ver, né? Se o tal do Owvans concordar. Espera aí, deixa eu ver aqui a questão das melhorias no meu inventário, trajes. Deixa eu ver. Uh... Mas eu não posso utilizar em nenhum aqui ainda não, né? Ó, tá bloqueadas as bobinas ali, ó, nesses negócios que eu tenho. Então, por enquanto, não vai dar pra poder pôr. Habilidades, eu tenho uma. Eu já consigo utilizar o ressonador? Ah, consigo, mano. Explosão do ressonador. Uh, primeiro, golpeie o inimigo com ataques corpo a corpo para acumular energia na sua lança. Quando totalmente carregado, aperte R2 para energizar o alvo. Por fim, use o arco e dispare a energia no alvo para causar muito dano. Que da hora, mano. Ah, um combo. Isso aqui. Quebra imediatamente a guarda de um inimigo armado e deixa o vulnerável a um ataque subsequente. Eu gostei disso aqui, hein, mano? Vai carregando até ficar azul, né? Aí, ó. Ficou azul. Eu posso usar o arco. Ó, carregou. Aí eu disparo energia. Pum. Hein? Acho que tem uma maquineta ali, não tem? Deixa eu ver. Nossa, fiquei interessado em testar agora na máquina pra ver, hein? Mas antes, vamos lá na fogueirinha então, a Fogueirinha logo ali, mano Nossa, que jogo lindo, maravilhoso, velho. Que jogo delicioso, gostoso Ocasia mais um pouco guardado Vou fazer mais um salvamento aqui bom meus amigos então é isso cara Aqui finaliza mais um episódio de gameplay nosso aqui do Horizon Forbidden West. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão achando do jogo até o momento. Assim, o sentido de história, a evolução, as mudanças que eles apresentaram pra gente. Tá tudo muito da hora. Eu pelo menos tô curtindo pra caramba. E aguardem aí mais conteúdos de Horizon Forbidden West aqui no canal, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Se inscrevem no canal, ative o sininho pra não perder novos vídeos de Horizon Forbidden West, beleza, galera? Então. Beijo aí pessoal, até mais e fomos galera